Eu não tava com a intenção de fazer vlog pra vocês E aí... <risos> Mas aí tipo uma galera no Instagram veio pedir pra mim pra gravar vlog e tudo mais Então tá bom galera, então eu estou, estou gravando vlog pra vocês, vai São 20 minutos andando? Ah, para vai, é um quilômetro e meio Um quilômetro e meio andando, acho que eu vou andar um quilômetro tá tipo e meio? Cara, a Paula já fez eu andar tanto que eu não sinto mais as minhas pernas. A gente chegou aqui já faz dois dias, eu não gravei a chegada do aeroporto, não, não gravei não o calminho, nada, né? não gravei o calminho dessa vez, mas eu vou gravar, agora eu vou, eu vou fazer o vlog, eu vou fazer um vlog legal pra vocês, mostrando a minha visão de Toronto pra vocês. Mas eu não vou andar 1,7 km, quase 2 km pra, pra ver uma folha, não vou nem fudendo. A Paula vai lá, uma foto lá no bar. O percebeu aqui no Canadá é que as pessoas parecem ser muito mais friendlies do que na Austrália. Eu não sei se eu eu tive essa essa impressão por faz tempo, porque também não trabalho com australiano, etc, mas aqui o povo me pareceu muito mais amigável, muito mais aberto a conversar com você e a te ajudar, etc, do que na Austrália. Não sei se é só uma impressão minha ou se vocês estão assistindo isso também concordam, mas me pareceu bastante isso, assim, o pessoal conversa bastante com você, é bem simpático, assim, todo lugar que você vai as pessoas são muito simpáticas. É, e a gente tá gostando bastante desse tempo que a gente tá aqui no Canadá A gente vai ficar só 10 dias, mas assim, já deu para perceber uma grande diferença assim, pra gente E tá sendo muito legal com esse, essa outra parte, esse outro destino de intercâmbio, né? Que é totalmente diferente do da Austrália, assim, né? eu, eu gosto muito dos dois, acho que da mesma proporção Mas é, é bastante diferente um do outro Cara, uma coisa que eu estou tendo problemas aqui no Canadá É que depois de 4 anos na Austrália, eu peguei o sotaque australiano e aí tipo o que acontece? Já é a segunda vez que eu fui num. que eu vou num lugar e peço alguma coisa os caras me trazem a coisa errada porque eu tipo falo que sou da Australiana e eles não me entendem. Então tipo, eu fui, num, eu fui na, no Tim Hortons e eu pedi um croissant with a burger. E o cara entendeu butter, não burger. E, deu <risos> e ele me deu manteiga em vez do um hambúrguer. Aí eu fiquei tipo.. Ok, fair enough. Aí um, eu vim aqui no bar agora e eu falei pra ela she's gonna have a Lager, Que é uma cerveja lager. E aí tipo, só que aqui eles falam uh, lager, não lager, aí tipo, eu, aí ele trouxe água, só que ele entendeu water, water, not lager, então tipo, tá difícil, você que vai foi pra Austrália e vai aprender inglês australiano, depois que você for, quando você for pra North America, você vai ter problemas, entendeu, não façam que nem eu, não aprendam sotaque australiano, aprendam o inglês normal, que aí vocês não vão ter problema no lugar nenhum do mundo. Eu ia falar para vocês do metrô daqui também, que é muito bacana e é super fácil de acessar. É, me lembro bastante do metrô de São Paulo, na verdade, o estilo dos carros e tal, né? Mas aqui eles têm quatro linhas, então ah, parece pouco, mas as quatro linhas elas são bastante suficientes assim, para quem está querendo andar ali pela downtown, pelo centro e tal. Ah, e ela liga bastante com os bairros também ao redor, então para quem está procurando opção de metrô e ficar próximo às estações de metrô é a melhor coisa, a gente acabou pegando um AirBnB na rua de trás do metrô, então pra gente foi bem conveniente também então para quem está vindo para Toronto vale bastante a pena pegar alguma coisa que esteja próximo do metrô, essa é uma dica de ouro para vocês <risos> olha que bonitinho esse negócio aqui é atrás de mim, é uma mini livraria que você pode simplesmente vir aqui e pegar o livro que você quiser de graça é muito legal cara, que sensacional a tia catando os livros. Olha aquela casa aqui atrás, ó. a gente acabou de passar na frente da Universidade de Toronto, e eu acabei de perceber que todas essas casas, elas são, na verdade, que repúblicas. Sabe aquelas que vocês vêm na American Pie, que tem as festas e etc? Então... É, só isso é tipo eu isso. É, você vê uma república estudantil... É, tipo assim, é onde os estudantes universitários moram, não. não. Tem festa não. Você acha que os estudantes universitários ali não fazem uma festa? Os caras tava tá fazendo festa um barbecue American ali Pie já, velho. Eu quase pulei lá. De... Uhum. Mas com toda certeza, ó. Com toda certeza. Cara, essa é a vida que eu queria ter tido quando eu era mais moleque. Morar na República Americana barra canadense. Ah, só isso, lindo. Queria mais alguma coisa? Queria green card também? Ah, eu queria green card, né? Isso, de só? green mesmo, Você só a camisa queria? do palestra, né? <risos> Bom dia. A gente veio tomar café da manhã numa é, a panquequeria japonesa. Só que tinha, tipo, 300 milhões de pessoas na fila. Eu fiquei um pouco irritado e eu decidi ir embora da panquequeria. Um pouco? Mas parecia ser muito gostosa. A gente vai voltar lá. A gente vai, a gente vai voltar nessa panquequeria japonesa. Ainda, ainda vamos, um dia, quem sabe, quando a gente voltar pra Toronto. Ah, tá. <risos> Aí a gente decidiu vir tomar café num, num outro pico canadense. Sei lá, se é canadense não é. Mas o que eu achei muito bizarro é isso aqui, ó. Os caras têm na mesa leitinhos e creminhos. Olha isso. São cremes. que é isso? Vai, explica. Esse é leite, esse é creme. Eu não sei a diferença, porque pra mim eles são iguais. Não, pra mim é a mesma coisa. O leite e o creme, pra mim, dá, dá na mesma. Porque, tipo assim, isso daqui não é super cremoso. É a mesma consistência do é a mesma consistência do leite. Não tem muita diferença assim, né? Não. E aí, quando você pede café, vem uma chicrona de café. Vem muito café. É Um negócio enorme café. de café e a gente tá meio sem saber o que fazer com tudo isso de café. Você <risos> usou tudo isso de creminho? Não, usei só dois. Usei dois creminhos. E aí a gente veio tomar café nesse lugarzinho aqui. Olha que fofinho esse lugar. Ditoral, não. Outra coisa muito bizarra é, quando você vai num restaurante, você vê esse negócio aqui, que você pensa? É açúcar, né? Uma abrir vai tá estar cheio de açúcar e tal, quando você abre, pan. Tem isso no Brasil <risos> também, nem São torrões de açúcar. São quadradinhos. É muito bizarro. Eu nunca tinha visto quadradinhos de açúcar. Não, melhor foi a cara da pessoa, isso aqui né? no Brasil. A sua cara foi a melhor. Foi tipo, isso é açúcar? <risos> eu fiquei muito confuso, porque eu não sabia se isso era açúcar ou se não era. Eu fiquei bastante confuso, cara. E hoje é um dia muito feliz pra mim também, porque eu eu vou no show de uma das bandas que eu mais gosto, que é o New Found Glory. Eu não sei se vocês conhecem essa banda, mas é uma banda bem antiga, era do tempo que eu era emo. <risos> era do tempo que eu tinha uma franjona aqui, assim, e eu era emo. Eu era emo, e vocês têm certeza que tem muita gente que me assiste também era. Então, pra quem... Lembra do meu Glory, cara, hoje vai ser o dia Porque eu finalmente vou poder ir num show do NFG uh, E aqui em Toronto, então, tipo, cara Vai ser muito, muito, muito irado está indo ver o Niagara Falls em agradecimento especial a IH Toronto, que fez essa trip pra gente aí deu a trip pra gente, então vamos lá conhecer que é um dos pontos mais turísticos que tem quando você vem pra Toronto, né a gente chegou aqui no Niagara on the lake que é uma, uma cidadezinha perto do Niagara Falls, que fica bem na divisa com os Estados Unidos e pra mim é muito louco, né, porque é, aqui eles não têm muito esse negócio de barreiras e etc com os Estados Unidos né, obviamente que lá no México tem aquela, aquelas paredes todas lá porque o povo quer atravessar, aqui do Canadá é um pouco mais difícil né, então não tem muito esse negócio de imigração ilegal, de galera querendo, purar, pu pu purar, galera querendo pular dos Estados Unidos pra cá e vice-versa, então aqui é um pouco mais tranquilo, então as, os países são bem amigos né, então é bem legal que a divisa é bem próxima uma da outra, é só uma ponte pra atravessar e já tá do lado dos Estados Unidos, e de Toronto você consegue ver os Estados Unidos, e vice-versa, né? Então, uma parada bem legal, assim, que me chamou a atenção no Canadá é essa parada das borders que eles têm aqui, que é bem mais tranquila em cima do que embaixo com o México, né? Bem parecido com o que a gente tem no Brasil também, né? A gente não tem esse problema pra ir pra Colômbia, pra né, Venezuela, enfim, Bolívia, qualquer um dos países sul-americanos. Gente, a Paula não consegue vir no um negocinho de jelly Belly sem pegar o jelly Belly. Aí, ó, aí, o que tá acontecendo? Aí. Eles têm essas geliberes de todos os sabores, cara. É muito bom. E aqui no Canadá tem o de Macon hum. Você pegou o Mecon Eu acho que eu peguei o Makon C. Olha que irado esse, cara. Muito legal isso. É. Hoje nós vamos parar hoje. Hoje nós vamos parar no Niagara Falls. Olha este lugar. Olha o Niagara Falls atrás de mim, gente do céu! E ali, para quem não sabe, é a parte americana, então ali é os Estados Unidos, aqui é o Canadá. Aquele ali é o lado americano, do Niagara Falls, então ali vocês conseguem ver que tem os barquinhos são uma galera com a capinha azul, para justamente não misturar com a galera canadense, que está com as capinhas vermelhas, e aí eles ficam cada um do seu ladinho. E aqui do lado é a ponte, que é a imigração do Canadá e os Estados Unidos. Então, ali você tem que passar lensa. por uma configuração, dar o seu visto, Passou, tá nos é Estados aqui no estado de Nova York, ali é na frente. E uhum. é, junto com o Niagara Falls. O pessoal fala que na uhum. Niagara Falls desse lado canadense é muito mais bonito do que ver do lado americano. De né? lá, tipo, na verdade, você não consegue ver direito, né? Aquela parte que eles ficam. Então, é melhor que você veja é desse lado mesmo onde a gente tá. ali, é o barquinho dos canadenses, aparecendo e o barquinho dos americanos. Onde depois do Niagara Falls? Viemos onde todo brasileiro gosta de ir na North America, né? Outlet. Então estamos aqui no Outlet do Niagara Falls. E eu tô impressionado porque eu nunca compro roupa. Aí, hoje eu resolvi comprar porque a Paula tá enchendo meu saco, porque fala que minha camisetas tá furada E aí eu falei, foda-se, vou comprar roupa. não sou eu que falo, são os furos. São os furos que dizem. Aí eu comprei roupa. Aí eu gastei 100 dólares em tipo 6 camisetas da Gap e mais cinco cuecas, velho. tô muito feliz, mano. Muito feliz, é realmente muito mais barato comprar uma outlet. Você deve estar olhando e falando assim, nossa, mas nem parece que ele morou 4 anos fora do país. É né? que na Austrália não tem, tipo, tão barato assim. Tem as outlets lá, tem o GFO em Brisbane, mas não é, tipo, tão mais barato assim. Algumas Oi, lojas meninas. são... <risos> Algumas lojas são mais baratas, mas não é todas. E aqui, tipo, meu, tem uns descontos animais mesmo assim, sabe? Foda, bem foda. Então, meninas, acabei de comprar aqui umas roupinhas da Outlet. Depois eu vou compartilhar tudo com vocês no vídeo de comprinhas, tá? <risos> Aí eu vou compartilhar os preços, assim, quanto foi. Mas, nós são muito bons valores aqui no Outlet. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Vlogueirinha. <risos> <risos> Vlogueirinha é. Tá? Canta muito, hein? Canta muito! Bom, galera, eu ia terminar esse vlog porque hoje, teoricamente, seria o último dia da viagem pra Toronto Porém, a gente decidiu ficar mais uma semana <risos> Então a gente vai ficar, um, hoje é segunda-feira, então a gente vai ficar em Toronto até domingo E aí, uh, desculpa, até sábado Então no sábado a gente vai pegar um ônibus e a gente vai realizar um dos meus sonhos de infância Que é ir pra Nova York, tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada E aí eu vou eu vou pra Nova York com a minha namorada, a noiva, a esposa maravilhosa ali atrás Então a gente vai pra Nova York, passa três dias, depois a gente volta pra Toronto pra pegar o voo de volta pra São Paulo não quero Não quero voltar pra São Paulo Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha Se inscreve no canal E você já sabe se você quer vir aqui pra Toronto também Pra poder... Ah, tô cansado Se você quiser vir pra cá pra poder fazer seu intercâmbio Fala com a gente no www.truidintercambio.com Barra orçamento Ou manda e-mail pra gente no info.truidtravel.com E a gente se fala Vamos trazer você pra Toronto, pro Canadá, Vancouver, Alberta Onde vocês quiserem ir No Canadá Nós... <risos> Nós estamos juntos, beleza? Então, ó, beijo pra vocês. E acompanha a parte 2 desse vlog que vai sair provavelmente na próxima semana. Então, beijo pra vocês. Tchau!